o Natal, meu Mas de mim. não Não entendeu, não, é? Não, não é Sim, então, ela tá aqui, mas não convite com a facinha para minha espalha. Não aconteceu se ela não no meio, nem para mim. Aqui, assim. aqui, assim. E para que ela Não bateu meio, Não cara não encontrou a coisa Não sou your <laughs> mom